Mais uma vez para vocês, e acho que descobri uma intro. Nuance mais uma vez para vocês. Yes, é uma intro muito MC. Ok, então não vai ser. Não, pode Continuamos sem intro. Pode ser. E vamos começar de maneira que não sabemos começar, mas vamos que ter. Olha. Castra joelha tipo de likes. Se, olha, é isso. Vou fazer isto, que é. Minha gente. Vocês que nos ouvem, os 400 pessoas, 500, Sim, 500. as é, 3 mil pessoas que nos ouvem, um, Epá, deixem like porque nós precisamos, não custa nada, Parti não part partilhar é, é indiferente, mas deixem like, não é, é importante, no e YouTube façam um favor e, que é, vocês estão -se a cagar para isto. Metam isto a passar e tirem o som do YouTube, que é para isto tá? exato, exato. correr. Deixem o, deixem o vídeo correr e sempre que vos aparecer um thumbnail de nuance cliquem, mesmo que já tenham visto. Hoje, não vos custa nada. Mas partilhem, só não é importante, importante dar gosto no Instagram. O resto, façam tudo. Partilhem no Spotify, no Apple Podcasts... É pá, o que é que vos custa, bro? Nada. Não me custa nada. Nós nem vos cobramos. Porque eu nem sou Unas, não estou a pedir para gastarem 2€ por um <risos> no Patreon connosco. Só estou a pedir uma cena simples, meu. <risos> que desesperados. Bastou. Olha, vou começar com uma cena que fui. Vi esta semana um canal de YouTube, quero só deixar aqui para quem quiser. Olha, incrível, o canal chama-se uh, Ants Canada. Canadá, Canada, Canada. Canada. É. isso não existe. Canada. Canada. Canada. Canada. Que basicam... Ui, Canada. Que basicamente é um, cana... é um gajo que tem formigas. Ok. Mas isto é incrível. Porquê? Isso não aparecer à braba, mano. Gajos com colónias de formigas no YouTube. Sim. Ah, braba. Mas isto é incrível. O gajo tem grandes aquários de formigas, tipo mesmo bem feitos. E, e basicamente, cada colónia tem para um milhão de formigas e ele relata a vida daquela colónia, estás a ver? Okay. E há um vídeo que ele teve que matar não sei quantas milhares e milhares de formigas, te meteu lá as caravelhos, estás a ver, para, para as matar. E aconselho a toda a gente, porquê? Porque é formigas, ninguém se importa com formigas, mas a forma como o gajo está, com, está a falar no vídeo parece a ver um filme dos, dos Avengers, estás a ver? Ok. Então aconselho a toda a gente que queira é perder... É emocionante pá, tu vives aquilo, meu! É, é formigas, é Eu sou capaz mano. porque a última recomendação do canal de canal do Youtube que me fizeste foi o Tears Zoo. Tears Zoo, que é. Para quem não conhece também recomendo. Zoo. E aprendi muito. Tears Zoo é dos canais mais pedagógicos Zoo, é incrível. sobre biologia. Sim, mas este é, é este é diferente. Não é tão... tipo, não, não te faz rir. Estás a ver? Não é tão... tem vertente do humor. Mas é fixe porque são formigas. Estás-te a cagar para aquele e animal. E tu vives e tu vives aquilo. Eles é uma... Yeah, o gajo relata okay. de uma forma muito fixe. Por isso fica que fica aqui. a sugestão. Antes, Canadá. E hoje temos muitas coisas que falar, não é? Temos sim, senhor. Olha, então, disse vou ter que te fazer uma pergunta. Imaginas-te a casar? Uh, pá, é assim, eu, eu, eu, eu, por mim, não casava nunca, porque para começar, eu sei que podemos entrar nas cenas de casamento religioso, casamento civil, uh, pela igreja e civil, mas o casamento é uma, é uma cena religiosa. Foi criado pela, pela religião, por isso é uma cena religiosa E eu não sendo uma pessoa religiosa E sendo uma pessoa muito prática, estás a ver? Porque quando eu quero basar base Sim. E o casamento não me permite fazer isso, tipo, de a Há toda uma, uma burocracia, burocracia por trás Que me irrita muito E uh, eu só casava Se a pessoa que eu gostasse Quisesse muito casar uhum. E mesmo assim Se calhar não casava porque eu meto-me à frente da maior parte das pessoas. Percebes? Por isso, eu, eu acho... Acho... Este é daqueles pontos em que partilhamos a. Partilhas também essa. Sim. Tu imaginas-te a casar? Não. Todo. Imagino-me a viver em união de facto, mas assim numa coisa bastante leve. Pois é isso. Do ponto de vista. Pois é isso. Monogâmico até. Sim, é... sim, sim, sim, claro. Mas é isso que é. Tipo, imagina, eu não consigo. Eu... Isto é interessante porque eu, eu sempre achei que. Eu, eu, eu, eu, não, mas sou... eu gostava de casar-se pela boda Pô, Era não, isso que eu vos boda... ia perguntar estão é, uma... as outras pessoas que vão casar pela boda é, okay, eu okay. Não tenho... Porque a boda lá está A boda é o noivo que se foda sim, <risos> sim, <risos> mas, tens, mas tens de admitir que se há coisa que é bonita nos casamentos são as festas É sim, a festa, é mas, o dia E já vamos às festas, que tenho coisas muito interessantes para contar sobre festas Mas eu, mas estás a falar para mim, não é? Eu não sim, me imagino sim, passar sim, sim, sim, por sim, aquilo e lá está, imagina, sou uma pessoa muito despegada das coisas Já me disseste, uma vez disseste-me isso Que eu disse que era uma pessoa ou Foi num podcast qualquer, que eu disse que era uma pessoa muito arrogante E tu disseste, não és arrogante, és despegado hum. E é verdade, sou uma pessoa muito despegada das merdas Porra, eu disse que tu não eras arrogante Não, não sei que eu tá, é simpático, simpático Estavas, estavas me mencionaste de alguma forma yeah. e, hum, e é verdade que é O casamento traz merdas Que eu não estou preparado para Neste momento, ouvimos-me se calhar 10 anos voltar Mas neste momento não estou preparado para para, para assumir, estás a ver? Sobretudo, porque... Mas coisa, uma coisa que eu... Eu acho que a vida é muito dura. No geral, a vida é dura, estás a ver? Tens de fazer merdas, tens de trabalhar. E o casamento, há aquela cena do casamento que é... As coisas não correm sempre bem, tu tens que estar lá quando as coisas correm mal. E tens que, É, é, tipo, é, sim, é, é sim, um acordo sim. que tu fazes com aquela pessoa. Que, mesmo que as coisas estejam na merda, vocês têm que se unir e vão... Certo. É par, não consigo. Não consegues unir-te a uma pessoa para isso ou não consegues eh, dispor-te a estar com alguém? Nesses momentos difíceis. Eu posso estar uma outra vez. Pois é, quando apetece. A melhor não apetece. Mas, mas, é, mas porquê é que não pode ser assim? Porquê é que não pode, pode ser quando numa Calma, cama... pode pode e tu, e tu podes arquitetar uma solução de casamento ou relação que providencie si isso. Que é tipo que a pessoa numa... não está a contar contigo para tudo. É provável que depois, se for, se for uma relação nos moldes típicos, é, oh, pois essa pessoa procura e, outro, e, e outra uma, satisfação, uma coisa coisa outro clássico, conforto cas... emocional. E há uma coisa que eu acho que os casamentos trazem Que eu dou muito que, que, Ou seja, que, que te privo Que eu dou muito valor, que é a tua independência Sim eu acho que tendo em conta o casamento tradicional Lá está, podes sempre arranjar uma solução mutuamente benéfica O pois casamento bem, tradicional, porque, mas é verdade é que estamos a falar disso E Talvez. criancinha É pai eu vou dizer uma coisa Eu vou dizer uma coisa Eu Neste momento era impensável ser pai não tenho nem condições, tipo, nem vou às económicas, vou mesmo às, às emocionais. Uh, emocionais sim, não tenho a, a, capacidade para, para ser pai. Uh, mas O uh, pá, a problema de ser pai, é que tu ficas para sempre, só se puto morrer, estás a ver? Ou seja, aquela tu eu curtias eu gostava de experienciar... vou experimentar, duas semanitas a ver? de trial. De, mas não é assim que funciona. <risos> Primeiro eu grátis. acho que nunca na vida eu vou Querer fazer, fazer esse contrato com, com, para a vida toda, estás a ver? Tipo, é realmente um contrato para a vida toda. Até um de nós morrer, e tu vais ser sempre, eu vou ser sempre teu pai, tu vais ser sempre meu filho ou filha. Eu acho que não estou preparado para isso. Para esse contrato de longo termo. Apesar que é, dizem que é das coisas mais bonitas que uma pessoa pode ter, não é? Sim. Pai, yeah. Se calhar. Quem tem, diz que é a melhor experiência que teu. É a tua vez agora. O quê? Fazer perguntas. É a ti? entrevista. Sim, sim, desculpa. Tu. Pá, Mas assim, é, assim, não é eu, porque pá. Eu sei, eu sei que tu eu sei que tu. Não, ser pai é uma coisa que não estás muito... Não tô, eu não quero ser pai neste momento. Sim, nem, mas... brei, nem a breve três. Mas Sim. se calhar um dia. Mas imagina-te isto. Eu estive a ver um, uma relação a três. Sim. Se não achas que tipo é o equilíbrio. Uma relação a três. Uma relação amorosa. Sim. Não sei se é o equilíbrio, mas lá está. Eu, eu tenho uma perspectiva não monogâmica. E só o facto de não monogâmica até me incomoda um bocadinho. Porque para assim, estás a dar é a entender é a regra, que não? é espetar por fora, né E às vezes nem é bem assim que funciona. Sim. É mais a... É só ser honesto, é, é, é tipo as amarras, né? Que ser Sim, monogâmico não, mas, mas semanticamente, né? Monogamia é a regra, pois há os outros. Eu acho que foi esse, esse pardinho, mas já está a mudar. Eu acho que devia passar um bocadinho mais, mas já está a mudar. Mas estavas a falar de uma relação a três com filhos ou só de uma relação Pode a três? Ser, a... É? Eu não sei se a três é o ideal, porque também depende de eu, eu não me imagino. Atenção a estar apaixonado por duas pessoas ao mesmo tempo, não? Poderá acontecer, não. Mas eu imagino-me a, a ter, a ter uh, aquilo que se chama parceiro ou parceira principal, não é? Em que tu e essa pessoa estão mais... É, mas, tá, bicho, não, é? não é side não é? Não porque essa pessoa <risos> também pode estar incluída. Imagina <risos> imagina que eu, que, eu, que eu e tu namoramos, ok? Com o Beça. Só que eu gosto mais de ti do que dele e tu gostas mais dele... Do que, aliás, você, vocês dois gostam mais um do outro do que de mim, mas eu também estou. Estás a ver? E este senti sempre, esse lado, esse senti sempre, tipo... E, esse, e vai, vai sentir-se tu uh, te singires ao paradigma atual, percebes? Depende da tua, da tua estrutura emocional, imagina, é, depende do relacionamento de casal, depende do de casal, do teu Porque imagina, tu não depende do teu... Eu tô, estamos a falar de pessoas que têm, que têm perspectivas de vida completamente diferentes das nossas. Sim, mas imagina, ah. tu ofereces-me uma coisa e o vai iria-me oferecer outra. Claro, e mas não... as coisas podiam funcionar assim, em trio, em quadro, não. ou o que fosse. Mas aí, imagina, eu acho que é curioso, nunca falei contigo sobre isso, por isso até acho que é curioso para mim, sobretudo que é, o que é que é amor? Uhum. Percebes? O que é que é isto do amor? O que é que é isto de, ah, eu conhecia a Mafalda, Sim. já super bem, Sim. e agora estou super apaixonado pela Mafalda. Mas se calhar, se tu conhecesse a Rita e a Rita naquela altura Sim. ias curtir muito mais da Rita, estás a ver? Isso? Mas, ou seja, o que é que é amor? O que é, que é? é tipo é o investimento que tu fazes para a pessoa. O amor é uma reação bioquímica que te faz sentir de uma determinada maneira. Sim, que tu fazes... estás programado Sim mas tu já amaste. Pois, porque, porque tu não estás programado para amar uma pessoa e ficou para a vida. Pois é isso, porque imagina, eu já senti, eu já senti, eu não sei se, é, se amor é a palavra certa. Mas, mas eu, já, senti. Tens, eu já fiquei um bem pais, feliz de, poder um estás dia, a, por ter estado num dia, Sim, mas lá está, porque aí tu crias um, uma ligação com a pessoa, lá está. libertam os dois determinadas hormonas, então talvez e estão é, tal tal muito contentes, e depois, e depois as coisas desenvolves, mas a certa altura tu já, tu já estás habituado àquele, àquela pessoa, portanto aquele padrão, àquele estímulo. Mesmo é, mas eu que, acho que o tempo, tempo é um inimigo mesmo. do amor. O tempo eu, é inimigo eu, eu, eu, do de, Desculpa, ah, tá. daquilo, que, da, daquilo que eu aprendi, desculpem. Sim, daquilo sim. que eu aprendi e as na, experiência, experiência na minha experiência pessoal. pessoal, eu acho que o tempo tá, é, um inimigo, é um inimigo do inimigo um Mas nome. hoje em dia é cada vez mais difícil. Daí também há o um aumento da, da, das não monogamias e tudo mais. Com a quantidade de estímulos que tu tens, porque tu conheces que há 100 anos as pessoas não conheciam metade das realidades, nem metade. Não conheciam uma fração ínfima das realidades que tu conheces hoje em dia. Pode ser em termos de género, de relações sociais, de profissões que podes ter, do mundo, de culturas, o que for. As pessoas não conheciam, não tinham outros estímulos, teriam que imaginar isso do nada. Tu, hoje em dia, abres o canal da Vice e tens logo ali realidades completamente inacessíveis há poucos anos. E, portanto, isto tem a ver com a tua expectativa do que poderá ser a tua vida e com aquilo que tu imaginas poderá ser a tua realidade. E quanto mais expectativa tu podes criar, mais complicado vai ser de aceitares -se uma realidade Pode tornar-se enfadonha para algumas pessoas, eu, pois eu não tenho. Eu vou te dizer uma coisa: eu não, eu não tenho, eu nunca tive tipo, expectativas em relação a, tipo, a relações, ou, porque imagina, eu, eu tenho expectativa no início, mas acho que o meu problema, e acho que se calhar muita gente tem esse, sofre desse problema, é eu necessito de, de estar comigo só. Sim. E quando, me metem, e, quando eu tô, e quando eu sinto que eu tenho que, se, não, não tenho, não sou obrigado a Mas as normas eh, Que eu fui educado e que a sociedade me presenteou É uma, é uma coisa Tu tens que partilhar as coisas estás a ver? Se tu, queres, se tu queres, criar, se queres criar uma relação Se queres daquela relação não achas alguma coisa tens, Tem que haver partilha E eu aí eu acho que é o ponto do meu turn-off É quando a partilha não é, não é uma coisa que eu queira fazer Mas é uma coisa que eu sou obrigado a fazer Partilhar, olha o que é que te aconteceu hoje, não aconteceu nada Eu quero estar em casa a jogar Playstation Estás a ver? Esta semana... Eu identifico muito com isso Esta sim. semana não, não, não aconteceu nada, e não tem que acontecer sim. Mas parece que é, eu sou é... obrigado a contar mas as coisas isso, quando, E só em relações, porque imagina, quando eu era criança, ainda hoje me incomoda, mas quando eu era criança Estava ao jantar e todos os dias me então, como é que foi Como é que foi o vosso dia? Minha irmã tinha sempre mil histórias exato eu, mano Foi igual aos outros, se calhar até não tinha sido Mas eu não estava não não a não viver não, Naquele momento, sim, não a falar Normalmente Mas sabes é assim. que depois vem a outra coisa Que é, se eu no início contava as merdas Isto aconteceu em todas sim, as relações é, é, é que, que acontecem, acontecem, hoje. Todos, acontecem todos. Não foi tipo numa não Foi em todas, seja de namoro Seja só aquele, aquele escape de 3, 4 meses Que é, se eu no início contava as coisas É porque estava interessado Se eu agora não já conto não as estás. coisas É que já não estou, não tem nada a ver uma coisa não com outra a outra prima a única, coisa, a única coisa que tenho é, é que eu simplesmente estou já neste momento contigo, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser dois anos, mas sinto que tu fazes parte da minha vida já. Eu não quero que tu venhas fazer parte, já fazes parte, eu não tenho sim. que te dar né, cheirinhos. Olha, vou, boa justificação, vou aguardar essa também. Eu passei por isso também eu, em todas mano, as coisas. Eu as e relações, tu somos amigos, sim. temos uma relação. Sim. Exato, já, já nos pergunta, já é, é evidente, nós precisamos ainda de nos assumir, yeah. mas temos uma eu, e Eu e cada vez eu, eu, eu o tempo né, faz -me -me, traz -me uma cena boa que é eu preservar a mis, uh, consigo preservar Amizades E Eu contigo eu não falo contigo. No sentido em que eu não te mando mensagem a dizer, bro, como é que correu todo o dia? Estou mesmo triste. Olha, vamos com um soleiro à praia. <risos> não, tipo, mas eu acho mas que uma diríamos, relação. se calhar. Se calhar é fazia-nos falta às vezes, mas eu acho que espaço para as pessoas estarem Sim. é importante, coisa que as relações comigo, estás a ver uh, nunca, nunca souberam trazer isso mas atenção, tu eu... também tens que saber marcar isso desde o início, o que diz é importante porque tu começas de uma determinada maneira e olha, voltamos à conversa atrás e crias uma expectativa de que é vai ser assim percebes? e a pessoa é imagina barata, ah, talvez. Ser... ouve, eu passei por isso e tu já me viste muito feliz nomeadamente numa relação e, e a conversa era essa ao início falávamos a toda a hora e eu falo com as pessoas ao, quando estou a conhecê-las ou a aproximar-me. Porque até já podes conhecer bem a pessoa. Mas estás a aproximar-me, disseste bem. Estás a trazê-la para a tua vida. Ah pá, e depois... Não, não, não preciso de falar todos os dias. Quer... Até podes falar uma vez por semana, e, duas vezes. E tu vezes. não achas... Se calhar vou... Mas eu, não, eu, eu acho... É sexy para mim reconhecer a pessoa. Ou seja, não estar... imagina eu estivesse sempre Sim. ali eu vou, eu vou estar a saber sempre o que é que está a passar Reconhecer, voltar a tipo ir a, a, aquela, aquela novidade epá, é, Desculpa, se calhar estou-me a expressar Mas aquela novidade E eu não estar a falar sempre ou, não estar sempre ou não estarmos sempre juntos E depois estamos passado uma semana ou duas isso, isso é ótimo. E aquela coisa, aquela feixe que, que volta outra vez isso é ótimo. Mas, mas isso aí, mas, se eu mas, disser assim, olha, não quero estar contigo Mas Quando passar base... um determinado limiar de relacionamento, isso não vai acontecer. Pois Não há volta a dar, é um caminho de juntos. A... É impossível, por ser que eu acho que não conseguia Não, num... Mas, mas oh, não um precisas desse. viver juntos. Se tu já, já, já conheces bem a pessoa, ou por alguma razão, por exemplo, relacionamento à distância, estás habituado a passar tempos parados, isso não vai necessariamente acontecer. É, mas eu sinto-me mal, mano. Vou é mal, às vezes. Tipo, sobretudo quando era é mais nova, é? Que dizem os teus olhos? Hã? Neste momento, <risos> que este dia está a cair a chorar. Não, não, Desavis tipo, é. eu já me senti mal, eu já me senti mal. E muitas, e, porque imagina, eu, eu sei que gosto das pessoas. Ninguém me precisa dizer. Sim. As minhas atitudes para com as pessoas, se eu gostar, são boas. Só que eu sinto-me que, se às vezes, hoje em dia, nem tanto, já estou a ficar mais velho e também começo a não ter paciência para isso. Mas quando era mais novinho, e nos meus 21, 22, quando eu namorei, foi a primeira vez que namorei a sério. Um, eu sentia bué que ya, isto não é para mim Mas nem era por causa dela, estás a ver? Era por causa daquilo que eu via à minha volta Que era assim que eu tinha que me comportar E eu não me sabia comportar assim Eu não consigo estar contigo hoje e amanhã E depois de amanhã, depois vou para casa e estou a falar contigo ao telemóvel Eu não consigo fazer isso yeah. Eu fico preso E depois fico preso e acontece uma cena incrível que é O tesão desaparece, mano Porque eu, é, é, é, é constantemente a receber informação tua Sempre tu, tu, tu, tu, tu, tu Que eu tipo, ok, já Desapareceu e depois é lidar com isso. Que eu já estive já tive preso nesse loop que é: eu, eu, eu quero sair, mas depois não quero, mas depois quero, depois não quero. Porque, e porquê é que não queres? Desculpa, porque gostas da pessoa, é por isso que ah, não queres. e porque existe, e porque Às existe vezes, amor não para ainda. Pessoas que têm um perfil um bocado diferente do teu, não te imagino assim, mas talvez sim. É, é o problema também de magoar a pessoa. Não, eu não, eu não, então eu... não te preocupas muito com isso. Não, não sei se desculpa. Eu preocupo, desculpa. Eu preocupo-me em. Imagina, eu, eu não quero fazer nada para prejudicar diretamente aquela pessoa, mas se eu tiver. Olha, tipo o Ant Só este exemplo, sei que é estúpido Mas o pessoal vai, vai, vai se lembrar disso O Ant disse num vídeo que Teve dois anos a pensar em acabar com aquela pessoa Sim. Naqueles dois anos a relação foi uma merda Certeza, estás a ver? Claro. não E eu, se estiver mal Eu prefiro dizer, olha e nem, nem tu dizer que vou acabar contigo eu Prefiro dizer, olha, isto é assim que está a passar Eu neste momento, pá, tenho necessidade física de estar com outras pessoas Não me apetece estar contigo, o que for E saio e volto outra vez Mas estou Já consciente. fizeste isso alguma vez? Já, já, já, já. Como? Como? Porque eu acho que é essa cena é as pessoas não. não se... Parece que quando eu digo, parece que quando uma pessoa diz eu neste momento não quero estar contigo, parece que o amor acabou, mano. Parece que, olha, eu te assinei um contrato a dizer: Olha, acabamos porque eu neste momento não me apetece estar contigo. Mas o amor existe ainda. Eu simplesmente preciso de exemplo, mas mas é, é doloroso. Há 10 anos. Mas isso é doloroso para as pessoas do ouvir. Sim, mas é pessoas que nos olha, há 10, e há 10 é anos E é nessa mano. fase que entra uma potencial uh, na minha. Atenção, eu estou a falar para mim. Uma potencial traição Claro que as traições pesam aí <risos> Obviamente é. Porque tu tens até muito, muito da traição As pessoas dizem que é, uma, que é uma falta de caráter Eu até acho que é mais Tipo, tu, tu, tu não queres magoar aquela pessoa hum. Estás a ver? Tipo, porque num mundo em que tu estás a cagar para as pessoas Tu dizes, olha, metido os palitos Olha, apetece-me comer aquela E vou comer aquela Ah, não sei, e sabes que há pessoas que preferem não saber Sim, mas não, senti, mas não vamos porque imaginar que as pessoas Porque que é que dá aquele ditado, ah. não é? Que os olhos não veem o coração não se é, senta uma coisa. Mas a testa pesa? Não, não, não, não pesa Depende. Opa, Sim, estou a brincar Estou a não... brincar Isso, isso é, uma, é uma cena muito sinuosa E lá está Como toda a gente acaba por ter Eu não vejo qual, qual é que é o problema Mesmo que tu tenhas uma estrutura social monogâmica Eu vou estar sempre a puxar esta tecla Foi, foi assim que eu desenhei o alinhamento Se tu tivesse uma estrutura social monogâmica Pode ser monogâmica no relacionamento Mas tu sentes vontade física de estar com outra pessoa Que também sente contigo E podes ir Mas tu depois ir reprimes Mas não deves reprimir Eu acho que não deves reprimir Eu acho que deves ser honesto o suficiente Para que isto aconteceu comigo e pode acontecer E por exemplo Existem algum, algumas relações Que têm esse acordo, não é? Que se tu quiseres, vai lá e, e nem me digas nada Mas isso muitas vezes é feito em benefício do homem por exemplo, porque há muito mais essa cultura chamado-me já fora do penico, é. <risos> é, verdade, é verdade? É verdade, é verdade. Já há mais ditados para descrever essa situação. Sim, a sabedoria popular está cheia destas coisas, é verdade, é verdade, porque isto são, são, são problemas que estão completamente entranhados na nossa sociedade. Tipo, Vamos Vamos isso quê? tipo, nenhum hoje em dia, pronto. Mas há 20 anos, 30 anos atrás, o homem trair a mulher. Era cultura. Era, sim, exatamente. Era precisamente indiferente. A vida, não Portugal, pô, né, era, muito, era Não em mas era no topo. Não, mas até no, no Estado Novo, eu, eu, eu não sei se existiam práticas, certamente, mas não, não sei se existia mesmo uma legislação discriminatória para a mulher adulta, adulta é que não existia em relação ao homem. Uma, perdia determinados direitos. Ah, já sei. O homicídio de honra é isso, o homem traído, matar a mulher... Não é crime. Era uma coisa muito leniente, reduzia a tua pena em 90%, mas eu vou ter que verificar isto. Foi o que o chama, aquele juiz, Net Moura. Sim, sim, sim, são argumentos dessa índole. Mas houve um gajo que cascou na mulher e ele disse que tinha sido, e aquele gajo era uma ganga Estava lá mas, escrito na, na, na, na tribuna bíblica Por acaso, o Estado Novo Novo era muito mais inteligente Do que os, do que os merdas de hoje em dia Sabes que estava lá escrito na tribuna tipo, Estava acorda, tipo Luís Carlos e a Kenga A, Kenga. a estava, sério? Não, <risos> não podia, podia estar numa transcrição Atenção sim. Podia estar numa transcrição de um facto Mas o, mas o Estado Novo Novo era muito mais inteligente Do que os burros de hoje em dia Porque os burros de hoje em dia vão buscar a bíblia só não nem a buscar a, a, a ordem de... moral. Certo, estou a que era mais inteligente. Na ordem moral, ok, mano. Na ordem moral. Mas atenção, imagina, atenção, e eu. Tem que haver a tua. Tonu... Pá, isto agora, se calhar, vou ser muito polémico, mano. O que vou dizer, ui, muito polémico. O que é que deu? Não, mas não é verdade. <risos> mas imagina, tu. tu Falei em traição hum... e olha é no que deu. Não sei, tu. Ninguém é de ninguém, eu sou poltivista disso. Mas eu também sou. também há isto, Cada caso é um caso, nós temos que ver as coisas e. Sei lá, uma mulher que se sinta traída se ficar fodida e se der tipo com o puta de um, uma panela na cabeça do homem, chegar a casa e ver o homem com uma mulher e vice-versa, mano, é tipo uma reação de sentir-te -se tipo um, enganado. Sim. Não sei até que... Se calhar as pessoas vão dizer okay, que não podem okay, bater, okay. mas percebes okay. que eu estou a dizer? Eu acho que eu nunca podes disse... bater, mas eu percebo eu também que nunca estás a, a, estás mas a falar mas, bro, no sentido de eu... uma, uma, uma atenuante. Sim, sim, sim. Okay. Claro. Até disse a mulher primeiro que é para não me foderem Claro <risos> ah, Mas é por aí claro que tem, É evidente que aquilo que, que a outra pessoa Te faz sentir é uma atenuante Não é o mesmo caso que Em violência doméstica a mulher uh, Olha o homem, tá, o homem O homem deixou cair o prato ao chão Partiu o prato a mulher pega numa panela dá nos cornos Não é a mesma coisa do que chegares a casa E, e, e vezes que está com a outra pessoa Obviamente. Mas, é, mas é por isso que eu também Mano não sei eu, Man, imagina tu tu... Imagina. Mas acho que bem, a gente se sente assim Sente-se mesmo Certa forma perdidos Primeiro são boas pessoas eu ah. acho que, Mas uh, esta, Este dogma que nos dão Parece que Estou-me a castrar a mim, estás a ver? Não fisicamente, mas até Sim. às vezes emocionalmente o uhum. que for Só porque parece, eu, parece que tu quando estás a dizer a verdade Estás a cabrão é. E eu às vezes só quero é mesmo ser sincero só que a sinceridade bruta é muito. Dói muito. Dói muito. E sabes o que é que só é que que, que, peraí, desculpa, só que as pessoas estão sempre a dizer: Ó oh, João, se, João Castro, Castro, ser sincero, ser sincero, ser sincero. Mano, eu não posso ser sincero. Posso não. Porque se eu for sincero, mano, vou magoar as pessoas. Então como é que ficamos? Vou ser hipócrita, mano. Vou ser mentiroso. Mas e depois estou a reprimir aquilo que eu sinto naquele momento. Só para não magoar aquela pessoa. Mas ela quer que eu amagou. Mas não Sim. quer. Ela diz que quer. Mas não está preparada para se magoar. É verdade. E vice-versa vi, vi comigo mesmo sim, também. Sim, sim, sim. sim é, é, é, Quer dizer, também é difícil nós julgarmos para eu Até que para eu gandimar. São frases minhas que estão no cifras. Isto <risos> é a justificação do porquê do Castro ser Drabão. E que ainda é vítima. <risos> claro. Não, eu às vezes claro. sou vítima, outras vezes não sou. Não, eu às mas... vítima. Temos aqui um espécimen perfeito de ser humano. O que eu estava a dizer é que... A mim, por exemplo, o que acontece é que eu não consigo ser honesto comigo próprio. Eu começo a duvidar porque começas a pesar na, na tua balança moral, ok? Dizer a verdade, dizer que, que me sinto atraído por outras pessoas ou que a relação já não funciona, que já está no fim. E começo a pensar, o que é que isto pesa em relação à dor que eu vou provocar? E será, que, e será que eu estou disposto a provocar essa dor que me vai doer a mim eventualmente acabar e se vai eu não quero? Como é que eu arranjo aqui uma Permesses solução? prós e contras, todos na balança? Ah, sim, e não, e, não, e, não consegues, e não consegues chegar a uma conclusão de que este é o rumo a tomar. Para mim, não consegues, não consigo. pois A coisa acontece como acontecer. Mas o que, no final eu fodo-me sempre a mim próprio. Acabo sempre por arcar com mais durante mais tempo em prol de não magoar outra pessoa ou pelo menos naquilo que eu acho que vai ser o que vai magoar que achava uma cena assim uma cena que eu aprendi com o tempo tipo eu, eu que saiba isto é uma lição de sapiência hoje <risos> eu que saiba tipo que saiba eu nunca fui tipo nunca me traíram que saiba estás a ver? sim era uma importável zero Yeah. Eu não me importava de ser traído, mano. Tipo, na, na, na, na cena de, eu importava-me de, importava de ser traído em confiança, estás a ver? Eu importava-me de contar uma, uma cena a uma pessoa, essa pessoa traísse a minha confiança. Sim, isso importa mano. eu sou uma pessoa, eu prezo tipo a lealdade. Mano, se, pá, se uma namorada minha me tratasse super bem, mano, fizesse tipo. Mano, houvesse amor ali. fazia uma noite aos Mano, e... ou o que fosse, ou conhecia um gajo e estava interessado e traçava. -o. Eu prefiro isso mil vezes. Essa pessoa ser uma besta, constante, e... mas não, é fiel. Você é fiel. Concordo plenamente. Para eu mim, para mim um o, problema, um para o problema é que tu deste, tu deste o exemplo de trair a tua confiança. Contares uma coisa e essa informação não ser bem guardada, imagina. Mas quando tu tens um, um acordo, não é? Somos uma relação com aquela pessoa, monogâmica, tens esse acordo com a pessoa. Para mim é muito semelhante. Mas, mas o acordo não é só nesses, nesses termos. Mas tu entende? falas, mano. Imagina. Uh, Deixa-me só dizer. O desculpa. acordo não é só nesses termos. O acordo é nos termos de que tu tens as mesmas liberdades do que eu. Entendes? Se eu tiver a liberdade de fazer isso, está tudo. O que é que seja, entendes? Pode não ser uma traição, pode ser uma coisa que te incomode. Por exemplo, o que é que já aconteceu que já me incomodou? Quando alguém cedeu determinadas liberdades que nunca me daria. Tipo, ir tomar um café com um, uma pessoa que estava uh, que já te tinha declarado a ela. E eu nunca poderia fazer uma coisa semelhante. Yeah. E aquela pessoa pobre. Eu não me importo o que tu vas Tomar esse café. Se eu yeah. puder, então, Mas é prega ou que rezas. Não, Exatamente. faz sentido. Prega ou que rezas. Prega ou que rezas. Mais uma para <possível. risos> <risos> É verdade, é verdade. Isso este, eu este também concordo. E este, este episódio, meninos, em todos lá. Yeah, <risos> isso <risos> também é verdade, não é verdade? Isso. Que é de su se, Não. E eu acho que isso é a base de muita coisa, que é, se eu vou dizer a uma pessoa Oi, oi, não faças isso, mas depois olha, eu vou fazer mas ou, até vice-versa yeah, Mas olha, até podes chegar a um, a, um, a um acordo em que Tu tens liberdades diferentes das minhas Mas está claro quais são, estás a ver? Em que tu, uh, pronto estamos aqui a falar muito de trações, portanto podemos continuar Em que eu e tu namoramos e tu podes trair e eu não, não. ok? Porque eu, não, eu, não, eu, não me re, eu não me reveria a isso, mas acho muito mais legítimo do que, do que estarmos a cortar ou a castrar, como disseste bem há bocado. Porque imagina. E assim interromperam com alguma coisa. Sim, eu ia te dizer isto: que é. E para quem nos está a ouvir, as 3 mil pessoas. <risos> um, quantas Os 700 patronos que vieram de maluco, beleza. <risos> quantas... <risos> quantas vezes é que. É... Quantas vezes é que. Por, seja homem ou mulher, por estarem meio reprimidos Estão a ser uma beca tipo merda na relação Ah, acontece ah, várias, certamente vai? Quantas vezes é que tipo, ah, passa uma semana e vocês estão tipo, foda-se, tenho que fazer isto porque Parece que sou obrigado a fazer Tenho que ir uh, aos sogros porque parece ser obrigado a ir aos sogros, como quero estar em casa a jogar peixe yeah. estás a ver? Uh, E vocês fazem isso por uh, obrigação, vamos pôr aspas nisso E depois estão tipo mal, porque não é isso que vocês querem fazer e não estão a entregar-se à relação, sem dúvida. Porque a, fazer a, a primeira obrigação? resposta torta, vem o primeiro, não queres saber, mano. Isso lá está, tipo, eu é, por isso que... é muito interessante isto, porque eu sempre fui uma pessoa muito contra relações. Ou seja, não nunca me vi entrar em relações, mas é interessante porque o tempo também faz-me crescer o como pessoa, e... e nem é o tempo, é as merdas que eu faço, as merdas estúpidas que eu faço, que eu sou um gajo estúpido por natureza. Só que também tá sou uma pessoa que eu tento sempre pôr as, uh, um peso uma medida, né? Que é, eu estou a fazer isto porque? Porque que eu, tipo, olha, hoje em dia apetece-me apetece tipo, ir comer ali. Eu não estou a falar, tipo, como outras pessoas, estão a falar, hoje, hoje, hoje apetece-me fazer, uhum. apetece fazer isto. Hoje não apetece fazer nada. E tem mal, tem mal a fazer. E, tem, e aí, estou gago. E tem algum mal não fazer nada? Não tem, mano. Apetece-me só estar na minha. Às vezes ah, tem. Às vezes tem, mas tem que... Se for ter... vezes a mais, mas uma vez mas, mas é por que outro, que não é só é, é vezes vez a mais. Fala-me que o é que é vezes a mais, é mano. Todo. Se eu quiser estar tipo um mês, um mês, se eu quiser estar uma semana enfiado no meu quarto... Triggered. Não, é verdade. Porque é que eu não posso estar uma semana enfiado no meu quarto? Eu posso fazer isso contigo e o que é que eu posso fazer com uma namorada minha? Tu não ah. podes fazer isso comigo se vais uma semana enfiada há no há quarto. Porquê. Não há porquê. Há porquê. Não há porquê. Não porquê. porquê. Sim, não não compromisso contigo. Por não. Pois. Três dias, pronto. Ah, ok. Três dias, Já está a parar para nos trair. Mas é isso que eu disse, depende do tempo. Três dias potes é uma bro. semana é se isso, calhar potes agora mais isso. do que isso, se calhar vais comprometer também a vida de outra pessoa, pois é isso, eu, é, é isso. Eu acho que imagina também, uh, também, também já passei por uma coisa muito interessante na minha vida que foi eu uh, tipo, gostar de uma pessoa só que éramos completamente incompatíveis. Isso. Não, não, não, não vou dizer nomes, mas tipo gostar de uma pessoa e nós pá, éramos super incompatíveis. Isso vai, isso vai, isso vai, surgir, vai isso vai originar o quê? Merda. <risos> Discussões, bro. Ah, mano, merda. Porque eu, é, porque eu, é, eu sou uma pessoa muito parada e a outra pessoa só queria fazer merdas, ou quer fazer coisas, e eu não quero fazer coisas. <risos> não, é verdade, é verdade. Castro, Castro. Ei, segunda, vamos a, segunda vamos às compras, terça vamos ao cinema, quarta temos que ir não, não, buscar eu não, tá a falar, eu, não Eu posso que ele está a falar de tipo, cenas de comprar uma garrafa de vinho e ir a sushi para a praia. Planinhos. Ou é uma coisa de tipo, irás como na currícula? Era... É fazer é, é, planos mesmo. É fazer planos. Sim, sim. Vamos comer um donut ali e, e vamos depois ver pegar... o porto sol ali. Yeah, e vamos levar uma cesta, yeah, uma estás a ver? Assim. E vamos também tirar... não sou nada assim. Mas Olha, ser... vamos ouvir Nick Cave enquanto pinámos na... <risos> eu, eu, eu gostava de ser Esta um bocadinho... Ser cortado. Esta parte não, não, vai, ser... não, não, vai. <risos> não, não vai, A pessoa vai eu saber, gostava de é, saber não um é. Eu gostava de ser um bocadinho mais assim. Gostar desse planinho. Não o mano. Estava. E, olha, vamos ao parque. Eu, eu lembro-me, porque eu nem me lembro, e assim, me passa pela cabeça. Vamos ao parque. Nunca me lembro. Mas, mas se era calhar agora há um motivo agora para não ser seres assim. Ou para não. Para o motivo para ser não, não ser assim como. é Game Boy, Playstation. É o que eu fazia quando era puto era ficar a jogar. Mas olha, hoje que, em tipo, dia não, não, não jogo. Eu, mas eu, e, mas eu tô, tipo, hoje em dia estás a ver, sou muito mais maturo e, e, e, e, é. Dizer, é. Aqui, sou, e digo as coisas como tenho a dizer e não, não tento não papar muitos grupos. E tento não guardar muitas coisas para mim. Mas estou a falar numa altura de 20 anos, 21, 22, quando tu começas a ser adulto, uhum. mas não sabes puto de nada. Portanto, olha, toma mas isto! Yeah, mas achas que sabes? Toma isto! E tu ficas tipo, ah, e agora como é que eu vou gerir estas merdas e não sabes? E ah, pá, isso fazer planos, tipo, não dava comigo. Eu, houve uma gaja uma vez que me disse, gaja que estava comigo, estás a ver? Que me disse assim, tu és das pessoas mais desinteressantes que eu conheço. Pessoa inteligente. Mano, disse-me isto assim: olhou para mim e disse-me. Porque eu, eu, eu, eu. Estamos de volta para o show do João Castro. <risos> eu, eu agora eu, isto aconteceu. Eu virei um bocado, virei um copo, não é? E disseram-me assim: bro, estás a falar bué hoje? Então eu agora vou. Ah, não, fala, fa, fala, vou... Falas o que tiveres a falar. Vou estar calado. Isto vou... é o Chico agora, fala tudo, eu... irmão. <risos> Força, <risos> crianças. Não, mas... A... Mas sim... Começa, mano. Não, vou dar, agora! <risos> agora, agora vou estar aqui. Não, mas sinceramente foi bem interessante, Sinceramente, Tu és das pessoas mais interessantes que eu conheço Ah, exato. Continua Eu fiquei tipo a pensar, yeah, se calhar sou Mas tu também és das pessoas mais interessantes que eu conheço porque... Ela? não Ou eu? Não, ela disseram um a pessoa em questão disse-me assim, olha, tu... Tu és as pessoas mais interessantes e tu respondeste que ela também é? Não, eu não, não respondi, fiquei okay, a pensar, ya, yeah, mas tu também és Porque é que o que tu gostas de fazer? Eu acho super. Estou-me a cagar. Não quero saber. Eu não quero ir contigo com as tuas amigas e os namorados a um Não quero fazer isso. <risos> tipo, os tuos... Aliás, os teus amigos, nada contra eles, que sejam felizes, mas não têm nada a ver comigo. Eles vão estar ali a falar de, de Bitcoin. Estás a ver? Eu quero falar do Porto, que da semana passada. Tipo, não... Aquilo que eu acho interessante, tu não achas interessante. Vice-versa. Os nossos Sim. mundos até podem coincidir. No meio. Mas não me leves para a tua cena se eu não quero ir. E eu não te vou levar para a minha porque tu não queres vir já mal nisso, não há só que, já yeah. cifra <risos> é mais uma? <risos> é, é, é mais ou menos isso não sei. estou só a, a divagar muito hoje sabe? é para verem o que se sofre numa noite com, com João Castro isto é só um cheirinho atenção acho, acho, acho que se estiverem no Spotify e o Podcast merece uma partilha se estiver no Youtube, um like e um comentário <risos> comentário, um comentário guardem o post do Instagram já agora sim é. Mas, tu, eu, mas eu concordo. Acho que temos, temos Eu, por acaso, acho que eu e tu temos visões parecidas. Somos, somos, já somos demasiado iguais, bó. Em algumas cenas. Está chamas... a perder variedade. a perder variedade. de concordar. Pá! Atenção, porque é interessante porque as pessoas não sabem. Mas eu, sou teu amigo já há muito tempo e, e, e, e as, as relações que tu, que tu foste tendo, porque tu és uma pessoa muito mais de relação do que eu, de namorar, neste caso. E não, e não sendo uma tive pessoa comum. De tive, tive o mesmo, mesmo número de relações do que tu. Durar não foi mais tempo. Sim, se calhar. E tu conviveste mais com elas porque tu gostas de afastar esses mundos. porque será? Nunca pensei nisso. Ai, queres que eu te diga? Assim, assim em podcast? Gostava de saber. Depois de dizer, não gostava de porque, ver, porque vou não queres Porque não queres que elas conheçam a tua outra faceta? Que é? Não, por acaso. Se... Que é a tua faceta com os teus amigos. A anterior era isso, claramente. Claramente, sim. Claramente. Tinhas, tinhas pavor que ela te visse no teu hábitat natural. Acho eu que é o natural. Yeah. Sabes que é, também, isso é verdade Tendo em conta, yeah, tendo, sim, Pronto. é verdade é, Mas é uma coisa tão simples quanto isso É verdade, mas eu também aprendi tá, que, que achar, não Trazer não. Uh, não. Uh, uh, Mas eu aprendi que, tipo, imagina Trazer pessoas de fora Tipo namoradas ou namorados para o teu grupo é uma coisa sensível é, E é uma coisa que... e se vai haver uma integração plena tem que ser, tem, tem, Tens que certificar tem que, que, que é aquela pessoa durante pelo menos dois anos Não, nem é o período Nem é <risos> o <ao, nem ao, risos> <não, risos> período de tempo Quanto a mim, não. essa, essa a compatibilidade Se aquela pessoa conhecesse aquele grupo Sem tu lá estares Iam dar-se bem é um Olha, eu vou dizer isto e tu sabes Eu conheci uma vez, e essa pessoa não vai estar a ouvir isto De certeza por isso eu vou dizer Conheci a, ex -nam, a namorada de um amigo meu na altura E tive com ela para aí 50 horas da minha vida, as únicas vezes que eu ouvi falar foi para dizer estas palavras: Tem um cigarro, Mano? Isto é que aconteceu. Eu tive, acho que é tá, 50, horas, 50 horas com uma pessoa. É muita hora, estás a ver? Tu vais conhecer essa pessoa. Quanto, já, eu e o Bessa já tivemos de um bra... uma namorada, não foi namorada, uma namorada tua a ligar-nos para saber onde tu estavas. Pois foi. Porque por tu acha. decidiste, não, não. decidiste bater, romper a porta da amizade com ela. Em que uma foi delas... por isso que nunca mais a... Se calhar, Atenção, Atenção, se calhar foi um trauma que eu te pô. Um é Atenção, é com uma dessas vezes ele estava exatamente ao meu lado. Estávamos os dois no autocarro, um ao lado do outro, <risos> com ela a ligar-me a perguntar: onde é que está o Castro? Onde é que está o Castro? Não sei. Ninguém me viu. Leal, é leal. É leal. Pois é, é leal estava para o de Como é que ele não pode ser leal? Eu estava ao lado de ele a dizer... Para Qual seria a reação dele se é a é disser Eu estava disse, é a te parecer um aqui gancho que um okay. <risos> E a amiga que só pediu um cigarro? É isso, mano, eu, eu, eu acho que fazer fretes. Mas essa pessoa ficou incluída... Eu não estou a ver quem é, tu achaste que tem que ir Fazer fretes, mano. Diz agora. Eu, eu corto. Eu lembro e o quê? Que é uma cena de há anos, É pá, tá, mas foi uma cena que ficou para sempre. Pois ficou para sempre isso. Ficou oh. para sempre, tipo, esse tipo de interação. De, de que da não existe. Sim, que parecia estava lá obrigada basicamente. É isso, é isso, é isso. Fazer fretes. Tá, fazer tá, fazer fret, vezes, e tava É isso, mas fret. tipo, para fazer frete fica em casa. Eu que eu faço às vezes é frete, Eu faço é frete, mano. Eu sou um gajo de fretes. Faço Eu faço fretinhos. Faço fretes? Faço fretes. Para agradar as pessoas. Faço Para agradar as pessoas, não. Para agradar as pessoas que vão abrir as pernas para ti. <risos> Não, é fácil que faz... quem, faço, é, frete, quem é que ele faz frete? É como aqueles amigos que do nada ele desaparece duas horas e paga copos Sou gajo de fazer fretes, mano Mas eu faço frete para é pouco tempo E frete. pagar copos da noite Mas eu faço com... fretes acho que Chega a fazer muitos frete, meu Eu acho Bom saber É mesmo? É, mano, eu acho que, imagina tá acho que toda a gente faz fretes meu Sim, mas faço. que tu fazes eu, eu faço muito e tu sabes Não é? Mas isso tem a ver com a minha mansidão eu pensei que tu eras um, não, um leão não. Porque eu tenho objetivos <risos> O frete vai me a um ponto Eu faço frete o frete vai levar a ponto G <risos> Às tu vezes Se encontrar Se é encontrar, Olha, por falar nisso Fala Casamentos Abriu-me agora de uma coisa interessante Tu és um gajo de casamentos? Da cerimónia da cerimónia agora queria fazer Mais ou menos eu gosto, por um lado, gosto, eu gosto de um homem que gosta de festa. A cerimónia <risos> não sou boêmia. é incrível. uma boémia. Exato. Ah, é que o que nos une. Exato. Eu não gosto. Eu, eu pai, eu detesto a cerimónia. Não, não, não é cerimónia. É não, mas festa eu gosto incrível. gosto da festa. Mas fui a pouquíssimos casamentos e até recusei ir a alguns. Não. Porque, não pá, não estou não para ir. A... Aos confins, sim, e se vão conheces, casamento de uma se não conheces a maior obviamente, parte das pessoas, pode obviamente ser. Obviamente que num, num casamento que ainda não aconteceu, eu suspeito que não irá acontecer. Quero <risos> um amigo próximo. Ah, sim, sim. sim. <risos> os amigos não vão casar. Nem amigas. Diz muito sim. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, nós temos sim. um casal amigo, se calhar, ou não? Não. não. Hum. Pronto, não isso só o seguinte <risos> uh claro como um casamento de pessoas próximas ele estar tá felicíssimo é uma, uma festa fada. são pessoas próximas estão lá muito mais pessoas que eu conheço já estou a imaginar a mesa não é já estou a imaginar a cerimónia mas o tacido <risos> <Mas tuxidão, risos> <tuxidão>. imagina <risos> a mesa de, desse casamento desse, desse casal que o Cacho estava a dizer Sim. imagina essa mesa meu. Pá, mas agora cara tu vais a um casamento é isso é lindo mas eu, eu, eu, imagina um casamento para mim em que as pessoas que conhecem são familiares distantes Não, ou são ou é, ou é daquela pessoa com quem te dás Bastante bem até, mas não estás com os amigos assim, Não tem nada a ver com um, um atenção eu, eu sou aquele tipo de pessoa que ao terceiro copo do jantar Já sou amigo de toda a gente claro verdade Ok? Sou uma pessoa muito tímida é, até esse com momento que Olha, pronto, pronto, Não é estou isso Não, isso já me aconteceu Fico, Já sou amigo de toda a gente No entanto Às vezes prefiro não ir Olha, se tiver uma noite marcada Olha, vai ser que anda noite, vamos todos cheios, não sei o quê. Caguei no casamento. Ou então o pré é o Depenendo, casamento. Professor. E sais de casamento à tá meia-noite para a apanhar um a farda. eu adorei que até vos li, fiz videochamada. De lá. Foi, Foi sim senhor. Estava muito divertido. Estava muito divertido. Foi sim senhor. Lá, tens Pai lá uma, uma história, uma história incrível. Pai, tá opa, eu sou um gajo de casamentos, porque eu tenho um família muito grande. Para tu, tu não sabe, 40 casamentos. É, para quem não sabe, a minha avó do lado paterno teve 17 filhos. 17 um sete. E cada filho teve um, três, ou filhos, três ou quatro. Então, e, uma, e o meu pai sendo o mais novo. Um, os meus, meus primos mais velhos têm já 30 e alguns. então já casaram, Muitos deles já casaram. Então já fui a muitos casamentos. Só que... Houve um casamento em particular que ainda hoje em dia... É, é, há dois casamentos em minha casa que se fala. Um, que fomos todos para a piscina. Nus. <risos> eu, não, não, eu, anos, eu não fui, não, tinha 4 anos. Os meus pais, e meu os meus tios foram todos nos. E a outra família da noiva ficou toda fodida. <risos> e, e há este casamento em particular que é falado. É o casamento em que a minha mãe descobriu que de facto eu estar a ver. Até resulta. eu vou-te contar como é que foi. Aquela é aprovou a tua mulher. Isto aconteceu, mas foi, rapaz, Isto foi a Eu fui a um casamento de uma amiga do trabalho da minha mãe. Está a saber? Quando a minha mãe ainda trabalhava. Ah. Um... E, uh, e eu, nunca, eu nunca gostei muito daquela, daquela parte das amigas dela, porque são pessoas muito snobs para mim. Estás a ver? Tudo muito cheio de si, caralho. Sim, sim, sim. Fiat 500 e merdas assim. <risos> <risos> não, nunca curti. Então a minha mãe disse-me: Olha, João, vas o um casamento de pessoa X e tu tens que vir. És obrigado a vir. E eu tinha pá, eu tinha 20, eu tinha 21 aninhos. E, uh, e fiquei fodido, disse que não queria ir, mas fui obrigado a ir, então o que é que eu disse? Então o que é que eu pensei para mim? Ok, eu vou a este casamento. Só que eu vou fazer figuras e tu vais ficar tipo envergonhado ao teu filho. E quais eram as figuras Nunca que... mais vamos. E quais eram as figuras que eu fazer? Aquela figura de cara de pau. Que é tipo, não me borri para ninguém. Não vou falar para ninguém, estás a ver? Cheguei à igreja, mano, tipo, mesmo cara cerrada, estás a ver? As pessoas falavam para mim, eu não respondia, mano, estava só na minha telemóvel na mão, estás a ver? Estava na missa Wifu Fighters. Estás a ver? Tu vias o padre a dar a cena, só vias tipo aquele beijinho de fundo. Bora, faz aquele beijinho de fundo. Mano, nunca não falava para ninguém, na, na puta da foto de casamento que é tipo a família famílias, famílias todas tipo, Estás a ver, nas na escadinhas da igreja essa fotografia para uma edição? É isso que eu estava a procurar, estava a, a procurar uma fotografia específica, já estou okay. a, okay, okay. a dizer qual era a foto Ok, ok Naquela fotografia de... Sim, de grupo Eu estava de, de, de, <risos> de costas Já se vi a careca Já se careca <risos> Foste de chapéu, eu, o casamento Não, todo. não, não, não ah. fui... Estou crescido, estou crescido Estou crescido é um de mesmo Não, mas é mano Smoking Parecia que ia chegar <risos> Esse nível uh, só que a cena foi: chegámos depois à, à quinta, né? Eu, pronto, comecei a comer croquetes, obviamente, casamento de croquetes, e comecei a ver uns copos. Estás a ver? Caipirinha ali, mas que... casamentos é no verão, Naquele, aquele casamento específico, lembrou-me bem, foi no verão. Caipirinha ali, caipirinha acolá. Chegámos às fotos, tipo, a tirar foto com os membros, eu já estava tipo, mais, mas ainda continuava com cara de filho da puta. Okay. Eu já estava muito tipo, mais, <risos> <risos> mais chill, estás a ver? Sentámos-nos -me à mesa para comer, 7 da noite. Sete da noite, seta tarde, vem comida, vem, vem carne, vem peixe, vem álcool, vem álcool, vem álcool. Apanhei-te uma bebedeira com a minha mãe membro ao meu lado. E atenção, tu conheces-me bêbado? Uhum. Já devemos, tipo eu três anos não. bêbado? Juntos. Aí. Três? Três que é? <risos> não, três. eu não sou <risos> bêbado de javardo. Tipo, não sou aquele javarda ontem. Não, não, não, não. Não és o taberneiro, não és o taberneiro. E nos casamentos... És o taberneiro? Eu, é -se o taberneiro. eu, sou... <risos> eu não sei o que é que se passa em... Ah, eu juro, eu não sei o que é que, o é que ambiente, se passa em... É o ambiente, é o ambiente. É, só pode ser. Porque eu, fico... eu sou o bêbado de gravata na cabeça. <risos> não, isso não é nada especial, quem é... nunca? Sim, quem mas não. é o javardo que eu nunca sou contra só o bêbado. Só se tivesse gravata na cabeça às 6 da tarde, aí já é, um não, não, é assim não, mas não, mas é às 7 e meia. E eu comecei, tipo, eu estava na mesa, estava eu, a minha mãe, o meu pai, a minha irmã e o meu irmão e... Já chega? Só e a mesa, ira... tipo não E depois estavam outras pessoas, estás a ver? Que eu não conhecia de lado nenhum. No início eu estava cara de pau, no final já estava a falar com toda a gente. Já era tipo broda gai... da cota que estava ao meu lado. <risos> Começou a ver aquela meio tipo <risos> Tipo das de... dancinhas, estás a ver? Eu estava já. Mano, eu... Há uma foto a minha que eu queria mostrar. Há duas fotos. Uma que eu queria mostrar que era eu estava de martinho e blanco numa mão, pondo-lá na outra. <risos> <risos> e, <risos> e a dançar. A dançar, tudo via <risos> bote. Completamente bêbado. É bota na testa. A dança dos noivos. eu já estava a fazer aquela cena do legendário que metes-se pessoal que mete lá já, a dar tudo. Uh, e depois há uma foto minha a dançar com a mãe da noiva. Que eu não faço puto quem era a gaja. O que és fez a estrela, bro? A estrela dos casamentos é sempre ah, a dança mano, com a mãe bro, da noiva. Eu estava eu como mano, juro com o meu pai. E Tu nem és esse tipo de bêbado. Não não, não, não, não, não só. Atenção, sou, quando ele está à bioba da dancinha do copo eu é famosa As não, Mas não, assim eu não, assim, não, assim, não, não Este, é não, este, nível, este extremo da bioba não sou boa Só porque não conheces lá ninguém Não sou, eu é, não sei mas é o meu pai tirou um boé foto Há uma fotografia de, de casamento mesmo Sim. Que eu estou a dançar com a mãe da noiva e está o um meu pai tipo assim a dar para mim <risos> <risos> Que <risos> orgulho Não, <risos> não meu, eu acho que eu estava <risos> assustado <risos> que eu fizesse alguma merda estúpida meu completamente ridículo E houve uma cena, foi a dança do comboinho meu que é de casamento? A pergunta à minha mãe hoje, quando vocês já com ela, pergunta isso a ela: que foi das merdas que a minha mãe mais fodida ficou comigo. Depois tu começaste. Não, eu estava. Começou o tipo, pau para a põe lá na mão, Martinho Martini <risos> na outra, <tava risos> <com> o copo do Martini <risos> na outra, eu nem vi o Martinho E estava tipo assim no meio, estava tipo assim no meio e vem. peraí, acho, assim, a, quebrar, assim, a quebrar o comboio. E vem. <risos> e se a um stand-up mais! Não dá, não dá para levantar mais. E vem tipo, eu estava eu tipo assim, né? Martini na mão e copo no outro, e estou no meio e vem um cota, lembro bem disto, vem um cota e mete-me as mãos em cima. E começou a dizer. e começou a pronto, alguns anos. Eu era tipo a cabeça do comboio. De repente já estão tipo mais quatro, quatro pessoas, 5, 6, 7, 8 pessoas atrás de mim. E está a minha mãe tipo a falar com a amiga dela. Estás a ver que foi, que foi tipo, era a mãe que era. Não, não era a mãe, era a madrinha da noiva. Era a para okay. qualquer. E estava tipo, a minha mãe no canto a falar com a amiga da noiva. E eu estou tipo, pondo logo na. Eu, eu me bebe e está pondo lógico Peguei -ló <risos> a camisa toda pondo logo <risos> e <ar> <risos> E estou <tô>, tipo. <risos> não bebe, é, <vé, vé, risos> tipo. Chegar, e nem a comer pão. nem a beber e tô, tipo assim taranana, a ouvir uma música portuguesa qualquer e viro-me para a minha mãe ó oh, mãe vai bem disto. Eu, ó oh, mãe a minha mãe olhou para mim e eu anda que és para em <risos> Eu minha mãe ficou com uma cara <risos> Acho que. <risos> yeah, man, foi, tipo... foi tipo, olha, a minha mãe nessa noite fude... A minha mãe no dia que seguir uma cabeça de uma forma. <risos> yeah, é chunga, é chunga mesmo. Mas pronto, foi isso que se passou. Uau! É uma, olha, história. É uma história muito boa. É, mesmo. Pá, eu, gostei, eu tenho fotos dessa merda, ainda hoje andei à procura, não encontrei. Tenho que falar com o meu pai, a ver se eu me arranjo de fazermos a edição. Sim, sim. Que é, é ouro, é ouro. Sol, comentem. Deixem um like, partilhem É o som do castro Isto é uma prendinha para quem ficou até ao fim É o som do castro, exato <risos> é mas... Peace out Comportem-se